Max Verstappen não foi o pole position do GP de Singapura de Fórmula 1 nesse sábado, e mais, a Red Bull ainda errou na estratégia e em cálculos que deixaram o piloto holandês que pode ser campeão no final de semana P da vida. A pole position ficou com Charles Leclerc, Lewis Hamilton larga na terceira colocação outro que poderia ter sido pole e Sérgio Pérez surpreendeu sendo o segundo colocado. Mas foi uma classificação bem movimentada por conta da chuva que caiu nesse sábado na manhã em Marina Bay, deixando as condições de pista úmidas, tanto para o TL3, que foi encurtado, quanto para o início do treino classificatório. No Q1, Verstappen foi o mais rápido, com o tempo de 1 minuto 53 segundos 0,57, Hamilton terminou na segunda colocação, e lá atrás, quem ficou pelo Q1, foram Esteban Ocon, da Alpine, que reclamou muito de problemas nos freios. Também tivemos as duas Williams, com Alex Albon e, claro, Nicolas Latifi. E, claro, nós tivemos Daniel Ricardo que é, a gente precisa ainda entender, fazer um estudo profundo sobre o fim de carreira de Daniel Ricardo como piloto titular da Fórmula 1. Sempre indo muito mal o piloto australiano. Também ficou de fora Walter Bottas com o carro da Alfa Romeo. Na segunda parte, nós tivemos a Aston Martin brilhando, mas nem tanto. A equipe que vinha com um bom desempenho e ritmo de corrida é apresentado nos treinos livres, resolveu arriscar na metade do Q2, colocou os pneus slicks em seus dois pilotos, Lance Stroll e Sebastian Vettel, mas era cedo demais, eles acabaram andando muito mais lentos, Guanyu Joe da Alfa Romeo também usou os pneus slicks, os três não passaram adiante. Em um determinado momento, Leclerc chamou a Ferrari para perguntar se já era possível colocar os slicks, a Ferrari falou não, vamos continuar com os intermediários e foi a decisão correta. Além das Aston Martin e de Joe, ficaram fora George Russell, para surpresa geral, ele tinha desempenho para passar para o Q3 e Mick Schumacher. Já no Q3, teve uma virada nas questões todas, porque todo mundo já foi para a pista com os pneus Slicks, menos Yuki Tsunoda. Parecia até que a AlphaTauri tinha... Uma sacada genial, mas a pista havia de fato secado. Vieram na sequência voltas rápidas de Leclerc, Alonso, terminando na primeira colocação e Hamilton também aparecia muito bem. Aí a câmera se colocou em Verstappen, ele vinha com a volta mais rápida nos dois primeiros setores e de repente tirou o pé. Até parecia que tinha errado em algum momento, mas não. A equipe pediu para isso, para que ele tirasse o pé e fizesse uma nova volta final mais rápida. A nova volta final não vinha com os melhores setores da pista, mas, segundo a passagem naquele momento, ele estava 9 décimos mais rápido que o então provisório Leclerc. Foi quando, para a surpresa de todos, ele entrou para os boxes já xingando a equipe no rádio que pedira para tal. Na realidade falta de combustível, não havia como ele completar a volta e ele seria desclassificado porque pararia na pista já que você precisa ter sempre uma amostra do combustível é, que você anda para que haja a verificação necessária. Então para evitar uma desclassificação a Red Bull pediu para o seu piloto entrar nos boxes e Verstappen P da vida, como eu falei, larga na oitava colocação. A previsão do tempo aponta as mesmas condições de chuva, não só para amanhã, como para o domingo inteiro em Singapura. Lembro que nunca houve um vencedor em Singapura que largasse nas posições pares e em todas as edições nós tivemos entrada do Safety Car. O que você acha que vai dar domingo no GP de Singapura? Caos? Verstappen será campeão? Será que de oitavo dessa vez ele consegue vencer a corrida em um circuito complicado como esse? Será que teremos chuva o tempo inteiro? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se você ainda não ativou o seu celular para receber as notificações, faça isso para ter todo o conteúdo do Grande Prêmio. Bom final de semana a todos, tchau!